Vamos conhecer a importância dos hashtags nas redes sociais. Obrigada. Por falar em redes sociais, já vi que fizeste um bolso. Aqui neste cenário o Tiago aparece eu também. Ainda não percebi se fizeste algum, com algum hashtag Claro que sim. Porto, Canal e Alá Maria. Boa, estás sempre em cima do acontecimento. Sempre em cima do muito acontecimento. estamos não me escapa nada. As mulheres conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, apresentar programas, ver redes sociais e ainda e comer um bocadinho. que eu estou Exatamente, porque já estou... cheira lindamente. Cheira muito cheira, bem, não, não muito sei. bem. Já fui lá fazer um vídeo próximo para, para as histórias do Instagram. Mesmo ali a parte de preparação. Ainda não dá com cheiro, mas calhar um dia vai dar com cheiro para as redes sociais. olha Eu acho que não deve faltar muito cheiro. Pois eu acho que não, também acho que não. Mas com hashtags já dá e com as hashtags. Tem a vantagem, que nos permite criar a cola entre os conteúdos. A primeira rede social a utilizar a hashtag foi o Twitter, Sim. em 2006, foi quando surgiu o Twitter, portanto já lá vão 10 anos. E é uma das características inerentes a esta rede social e, na verdade, é a rede social que permite todo o tipo de conteúdos, aliás, é a única rede social que permite todos os tipos de conteúdos em que a hashtag funciona bem. Esta é que também funciona bem no Instagram, mas no Instagram é fotos e vídeos. Pois. Uh, o Twitter permite também uh, texto. Por isso é que, até se fazemos a reflexão, porquê que será que uh, quando, por exemplo, na televisão, quando se quer interagir com o público, seja em que país for, é com o Twitter. Em Portugal não é a rede social mais utilizada. Pois não. Mas ninguém pede a dizer, manda um comentário no seu Facebook para nós uh, passarmos aqui. Porquê? Porque não funciona. O Twitter é a única rede social. Que é? Uh, uma das razões tem a ver com a implementação do hashtag no Facebook, que é relativamente recente, se calhar foi há dois anos, portanto dois, três anos talvez, antes não havia hashtag. E mesmo agora, a hashtag no Facebook não funciona bem, não é infalível. E depois há um outro pormenor. No Facebook temos páginas e temos perfis. E nos perfis no Facebook, quando publicamos, por defeito é para amigos. Logo, se publicares alguma coisa no teu perfil para amigos como é hashtag, Uh, se eu não for teu amigo, não vou conseguir ver. E, portanto, os canais de televisão não vão conseguir ver, porque são páginas. Portanto, é essas limitações técnicas. Portanto, uhum. O Facebook não é a rede social do hashtag. Não vou dizer nunca vai ser, pode vir a ser, mas não é Há tentativas, não há? É tentativas, não há, ah, desculpa? Há tentativas. Há tentativas, sim, de se de, de conseguir fazer isso. Sim. Uh, e mesmo já... do público? O público sim. às vezes utiliza, utiliza. mas... Utiliza. Existe um estudo, não querendo confundir, mas existe um estudo em que evidenciou que a utilização de hashtags no Facebook diminui o alcance das publicações. Aqui a reflexão que eu quero deixar... Isso pode ser considerado um grande mito. Pode ser. Uh, nesse estudo, nesse estudo uh, evidenciou isso. Agora, uh, não quer dizer que as pessoas não possam utilizar a hashtag no seu Facebook. Uh, por uhum. exemplo, olá Maria, vamos usar a hashtag no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Por que não? Se é a hashtag do programa, vamos utilizá-la. Agora, não temos que utilizar com a mesma intensidade como no Instagram, em que devemos utilizar em todas as publicações, ele permite até 30, não precisamos utilizar as 30, mas utilizar porque É uma das formas de encontrar os conteúdos, é obrigatório utilizar... Obrigatório, enfim, quem quiser, mas é importante utilizar no Instagram e no Twitter. Já no Facebook, se não utilizar, não é, não é dramático, nem problemático, devendo até testar... Portanto, consideras que, se de alguma forma nós colocarmos sempre um hashtag ou os hashtags importantes, podemos, uh, uh, no Instagram, falando do Instagram... mais alcance. Dar, dar mais alcance Sim. à Sim. publicação. Sim. Eu vou mostrar aqui, Mostra numa ferramenta, que é a Tagboard. Esta ferramenta, Tagboard, uh, permite ver as publicações... Esta é deve ter sido hoje, não é? Foi hoje, Estás foi. Aqui. E, portanto, a ferramenta Tagboard permite monitorizar, nas diversas redes sociais, várias páginas de Facebook. O Facebook funciona bem em é hashtag com páginas, consegue-se encontrar. Oh. Mesmo assim não é infalível. página é, é, Porto Canal, por exemplo, no Twitter, ele vai buscar toda a informação. No caso do Instagram, basta irmos à aplicação do Instagram é, e pesquisamos lá por hashtag. Portanto, no campo de pesquisa, já tenho aqui até... Se formos ao campo de pesquisa e escrevemos hashtag Olá Maria, aparecem os resultados com esta hashtag e tem imensos, imensos resultados. Um, no, caso, no caso do Instagram, uh, é sensível com acentos e sem acentos. Portanto, a maioria, que a ver, escreve sem acento, mas também há quem escreva com acento, no olá. Mas já é permitido, tinha ideia que não era. Sim, pode-se utilizar uh, acentos e cedilhas em qualquer rede social, é permitido, incluindo no Twitter. Sempre foi. Sempre foi. A diferença é que o Instagram, em termos de hashtag, é mais abrangente. Por exemplo, uh, consegue diferenciar com e sem acento. Uh, por exemplo, é possível hashtags com emojis. É possível hashtags, por exemplo, 2016. Mas sempre foi. Com emojis, emojis. emojis é mais recente. Sim, ah, Instagram. eu tinha ideia que não. Por exemplo, no Twitter, se eu colocar hashtag 2016 já não funciona, mas se eu colocar no Instagram já dá. Uhum. Por isso, Instagram e Twitter uh, funcionam muito bem uh, com esta ferramenta. E tem uma outra particularidade. Por exemplo, uh, se vocês quisessem uh, passar-se no direto, nos comentários, os, os, os, os tweets que estão, ou publicações que estão a fazer com a hashtag, com o Twitter conseguem no fazer. Uh, ou até para uma transmissão para o Facebook ou para o YouTube, consegue-se incorporar o texto diretamente numa transmissão. Se Nossa. quisermos resumir quais são as hashtags, trouxe <risos> aqui uma... traz um calhamaço de... Exatamente, aqui são 570 páginas, 570. resumo aqui as redes sociais. Mas tem aqui uma página, na página 44, uh, tem aqui uma tabela que compara tecnicamente as funcionalidades das redes sociais. E há aqui uma coluna que é hashtags. Isto porque nem todas as redes sociais permitem a utilização do hashtag. Uhum. Então, o Facebook permite, o YouTube não... O Twitter, sim. O Tumblr, também permite. O número Nuno Reisaliris com razões que é a Bíblia das redes sociais. Sim, sim, exatamente. Não é? É, é verdade. O uh, Tumblr, o Snapchat, não. O Instagram, sim. WordPress, não. Google Plus, sim. LinkedIn, Uh, está numa cansada fase de transição. só de ouvir o nome de tanta rede social. E são só os principais, existem Ai, é mais. Sério, mas... O LinkedIn está a implementar o sistema de Hashtag, portanto ainda está a uh, meio gás. E depois temos o Flickr, o Pinterest e o Periscope, que permitem também as redes sociais. Por falar em redes sociais, muito obrigada a todos aqueles que comunicam connosco através da página do Facebook e também do Instagram, Olá Maria Porto Canal. Queres agradecer Tem, aos teus? Temos que agradecer, exatamente. Agradeço. Agradece eles... é. Olha, agora, uma, uma particularidade que eu faço sempre nos meus livros, tenho uma hashtag oficial. Que é? Se, no caso deste livro, redes sociais 360 é social media 360, depois no, no marketing digital é marketing digital 360 e no outro é vídeo marketing 360. E com hashtag, esta hashtag eu consigo monitorizar tudo o que estão a publicar nas redes sociais. Então quando alguém compra o livro e tira uma fotografia, que eu na parte inicial apelo para tirar uma fotografia, eu vou lá interage, já, boa leitura, portanto, sempre que possível isso. vou lá, exatamente, fica muito bem comunicar. Muito um bem educadinho, um. Vasco. ser, sempre que possível, sempre que possível. Então vou lá interage e cria-se cria aquele fator de surpreendente que é, não estava à espera que interagisse, isso, claro. as marcas devem monitorizar a sua hashtag e devem também, para além de ter a hashtag principal, por exemplo, no caso do programa Olá Maria, Porto Canal, ou no caso quando eu faço uma publicação Sim. com o Social Media 360, é recomendável utilizar outras hashtags complementares. Portanto, a principal, a que eu defino, serve para eu ver uh, conteúdos que estão a publicar, neste caso, sobre o programa. Sim. Em que, quando nós definimos, uh, as hashtags não se registram como os domínios. Portanto, eu não posso comprar uma hashtag. Sim, mas eu... depois pode-se pôr, colocar, por exemplo, neste caso, uh, hashtag TV, de TV. Sim, exatamente. Por exemplo, exatamente. Não é? live direto. Por exemplo, quando estamos a fazer um direto... Lá está. As hashtags complementares. Portanto, por um lado, as hashtags nunca se podem registar. Quando eu vou definir a presença nas redes sociais de uma marca, devo definir a minha hashtag. Como é que eu faço? Vou ao Twitter, vou ao Instagram ou ao Tagboard, pesquiso pela hashtag que eu quero ou, por exemplo, um evento que eu vou fazer anualmente. Sim. Se essa hashtag não está a ser utilizada, então posso utilizar. Se a tiver a ser utilizada, não é que não possa, mas vamos juntar um ruído claro, que eu não quero fazer que não parte. parte. Então hum. defino uma só para mim. Às vezes com, inicio, com, com palavras iniciais. Depois as complementares. Uh, existem ferramentas para se investigar quais são os hashtags que está mais alcance. O hit tag é uma delas. Permite colocar uma hashtag e tentar descobrir... -te hashtags que gravitam em torno daquela. O Luís está a dizer, hashtag Maria tens de sair daí. Ah, ok. <risos> Boa hashtag, ok. É, não é? Eu Já tá está muito na hora. simpático hoje. Está muito simpático. simpático. simpático. simpático. Muito obrigada. Www Vasco. www.vascomarcos.com uh, Muito obrigada pela tua presença.